Bom dia, amados irmãos. Estamos mais uma vez juntos nessa programação. Essa programação, Devocional Diário, vai ao ar sempre de segunda a sábado, às sete horas da manhã. Você é convidado a acompanhar essas programações, bem como é, compartilhar né, o conteúdo desses Devocionais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crucificar o Velho eu. eu. Para isso, eu gostaria de ler, desejo ler Salmos 119, versículos 104 e 105. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ainda na primeira carta de João no versículo no capítulo 1 no versículo 5 nós lemos e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva alguma quando realmente temos a palavra de Deus em nossas vidas e ela realmente se aprofunda em nós então nós começamos a odiar, a aborrecer, né? aquelas coisas nas quais nós já fomos viciados, aquilo que nós amávamos fazer. Agora, nós sentimos nojo, nós temos aversão a essas coisas. É interessante, irmãos, como a natureza humana funciona. Nós, como seres humanos, né, temos, somos ótimos, somos muito bons em mentir para nós mesmos. E nesse processo, tentar nos convencer de que, enquanto nós formos melhores, melhores do que as outras pessoas, então nós somos uma pessoa boa. Uma pessoa boa. E é justamente esse o argumento que muitos, aonde muitos tentam se esconder atrás. Eu sou uma boa pessoa. Mas quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, quando nós vamos medir a nós mesmos pelos padrões da palavra, pelos padrões de Deus, então nós vamos perceber. E essa coisa de pessoa boa não existe na bíblia porque nós como seres humanos somos pecadores por natureza porque todos pecaram e destituídos estão da glória de deus isso está escrito em romanos capítulo 3 verso 23 a única maneira de pela qual nós podemos ser mudados é admitir que realmente somos pecadores e clamar a Deus, pedindo sua graça enquanto nós começamos a ler, a meditar e a obedecer a sua palavra. Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19 nos diz que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 Muitos serão feitos justos. A Bíblia é a verdade. Jesus, por ocasião da sua oração sacerdotal, ele disse, santifica-os na tua palavra. Tua palavra é a verdade. E ela sendo a verdade, então, ela separa facilmente a verdade da mentira. O certo do errado o justo do injusto. A Bíblia evita que nós justifiquemos o nosso comportamento pecaminoso e ações autodestrutivas. Porque sim, o pecado é uma grande ação autodestrutiva. Isso é tremendo, gente. O que a Bíblia pode fazer o simples fato de você realmente permitir que ela é, dirija os seus passos. Porque nós somos muito bons em justificarmos as coisas erradas que fazemos. Aí eu fiz isso, mas... Né, sempre tem um mas. Mas o fulano fez mais do que eu. Agora entenda que Deus não está falando com o fulano, ele está falando com você. Então, é importante nós pensarmos, ou melhor, a importância da palavra para nós é justamente para tirar todas as nossas justificativas, nos fazer entender a nossa terrível natureza que nós não somos bons, E então desejar ser submetido ao processo de Deus. Esse processo de Deus de, de, de cortar os desejos humanos, de levar a velha natureza a uma mortificação, é muito doloroso. Muitas vezes doloroso demais. Mas eu tenho certeza que vale a pena, nada nessa vida que seja fácil, vale a pena lutar por ela, não existe vitória sem luta, não existe vitória ou troféu sem batalha, isso é verdade, e, e, e, por, e durante esse processo, por mais doloroso que seja, há um prêmio a conquistar. O apóstolo Paulo chega a comparar esse processo, para você ter uma ideia de como isso pode ser doloroso para, o, para a maioria das pessoas, ele chega a comparar esse processo na, em 2 segunda Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. É para você ter uma ideia, porque inclusive deu o tema ao devocional de hoje, né? E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Todavia, após esse processo de mortificação, então nós somos diariamente entregues à morte, é, todos os dias, né? eu acrescento o todos os dias, porque Jesus... É, no Evangelho de Lucas, ele diz é, se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo e diariamente tome sua cruz então, eu junto as duas escrituras, eu posso dizer, então nós precisamos ser entregues à morte por amor de Jesus, todos os dias, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, isso é o processo de mortificação esse processo, por mais doloroso que seja quando você passar por ele, quando você sair dele, você sai melhor, você sai mais próximo do Senhor, você experimenta um nível de, de comunhão com Deus, que até então você não tinha experimentado. E aí, você está disposto a crucificar o velho homem, a velha natureza, os velhos hábitos? Você está disposto a comparar a sua vida de acordo com os padrões de Deus e, e submeter-se a ele, a, a passar pelo processo dele? Nós vamos pedir a Deus para mostrar aonde nós devemos mudar, enquanto nós vamos pedindo que Ele também nos ajude a ter força para passar por esse processo de mortificação, para crucificar o velho homem, para deixar a velha natureza para trás e aceitar a natureza de Cristo em nós. Nós vamos orar, nós vamos lembrar aqui de todos esses pedidos de oração que temos recebido, a irmã Nadilza, ali de, do Recife, o irmão José Braga em São Paulo por depressão, a irmã Neusa ali em Rio Claro, é, eu tenho alguns nomes aqui também que pediram para não anunciar publicamente, né? Estão pedindo oração também, a irmã Rosiméria Santos é, e família em São Paulo, é, não São Paulo não, ela é ali de Dracena, né? Dracena São Paulo Irmão Edmar de Arara, São Paulo, José Jacinto, Irmã Bernardina, né? É ali do Espírito Santo, Deus abençoe vocês. O irmão Joy, que já está em casa, está se recuperando já da cirurgia em casa. É, também oração pelo irmão Sérgio Costa. O irmão Sérgio Costa está lutando contra uma infecção ali em São Paulo. E eu estarei ali, eu vou até, até São Paulo na sexta-feira, né, nós sairemos na quinta. Farei a visita para ele na sexta, ali em São Paulo. E vamos ungí-lo e continue orando por ele, por sua recuperação. Né? É, também, deixa me ver aqui, é isso mesmo, esses pedidos de oração que temos recebido. E você, se você tem um pedido, também você pode, nessa hora, é, levar ao Senhor, levar ao, diante do trono da graça de Deus. Inclinamos nossas cabeças e vamos, vamos falar com Deus. Amado Senhor, aqui estamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença, nessa manhã maravilhosa. Deus, o Senhor tem nos dado já um dia maravilhoso e rogamos a Ti o perdão de nossas falhas. Que o Senhor nos ajude a passar por, pelo processo do Senhor, a mortificarmos hoje a nossa carne, a colocar a nossa carne em sujeição ao Espírito e a permitir o Teu Espírito Santo nos conduzir e nos mostrar aonde é que nós precisamos mudar. Os nomes, Senhor, que têm sido enviados, que aqui estão nessa hora, nós apresentamos a Ti. Nós rogamos o Senhor intervir em cada caso desses que citamos, pedindo Tua graça, Tua misericórdia, a cura, a libertação de todo o mal, Senhor. Nós rogamos a ti, por, pelo dia de hoje, nossos afazeres, os trabalhos de cada um, que o Senhor esteja conosco, nos guarde e nos proteja de todos os males. Livra-nos das tentações. Como na oração do Pai nosso, o Senhor nos ensinou a orar, pedindo para não nos deixar cair em tentação. Assim nós oramos, não nos deixe cair na tentação. Dá-nos o pão de cada dia. O pão de hoje nós oramos que o Senhor nos dê hoje. Ó Deus, e rogamos que em tudo o Senhor esteja conduzindo os nossos passos. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor é exaltado, ó Pai, entre todas as nações e entre, todo, entre todos os tempos. O Senhor é um exaltado, adorado. Nós exaltamos, adoramos, bendizemos o teu nome. Teu nome é santo. Não há ninguém como Tu, Senhor. E nós o louvamos, engrandecemos na beleza de Tua santidade, ó Senhor. Nós rogamos a proteção durante esse dia. E que o Senhor não retire de nós o teu Espírito Santo, mas dá-nos mais da Tua presença. Dá-nos mais, Senhor desse nível de comunhão sobrenatural, aonde possamos viver cada minuto do nosso dia na presença do Senhor, na presença do Todo-Poderoso. Nós entregamos a Ti as nossas petições, nós entregamos a Ti esse pequeno devocional e, e o nosso dia, todo o nosso dia, que ele seja repleto das mais ricas bênçãos celestiais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos nossa vida, mais uma vez, em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti. É, que Ele lhe dê a paz, que Ele guarde a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Amanhã. Novamente aqui às sete horas da manhã o nosso devocional. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.